Tchau, como está? Já faz bastante tempo que eu queria fazer esse vídeo aqui pra vocês. É sobre uma curiosidade. Não é essencial conhecer, mas é um algo muito, muito curioso e que, se você não sabe, não vai passar fome aqui. Mas se você sabe, vai ajudar muito a entender certas expressões, a entender frases, a entender músicas e a entender e, e saber a saber escrever melhor e se tornar melhor na língua italiana. Por isso, aconselho que assista esse vídeo até o final. É sobre a preposição a. Muitas vezes vai acontecer de você ouvir ou ler algo que esse a, né, logo depois do a, tem um d, né? ad ad esse d se chama de eufônico até uns 50 anos atrás mais ou menos ele esse ad essa preposição né ad com o d era utilizada antes de qualquer palavra que começasse por vogal ero qui ad osservare gli era ero qui ad osservare gli Eroqui a observar ele Cellini. Porém, esse AD ainda existe, mas não em todos os casos. Não é usado com qualquer palavra que inicia com vogal. Por quê? Porque após muitas discussões, é, muitos debates entre os grandes linguistas da língua italiana, eles decidiram eliminar essa que seria uma dificuldade, seria uma coisa, uma redundância na língua. Só que eles decidiram o seguinte. Essa preposição A não tem que ter mais o D, com exceção, quando a palavra seguinte inicia com A. Só para não ficar essa repetição. A. Ah, por exemplo, aquela mesma frase, ero qui a osservare gli uccellini, se a palavra seguinte começa com um A, então ficaria ero qui ad ammirare gli uccellini. Ero qui ad ammirare gli uccellini é correto em língua italiana atualmente. Então a palavra seguinte começou com um A para não ficar aquela aquele som difícil ou aquela, né, para ficar uma coisa mais mais fluida. Ficaria assim: Ero qui ad admirar gli uccellini. Não, ero qui a amirare gli uccellini. Ero qui ad amirare gli uccellini. Aí vamos só um, para mais um exemplo, justo para pra gente ficar inteirado. Em né? In quale mese sei nato? Sono nato ad agosto. Sono nato ad agosto. Ad agosto. Ou, ouça essa música da Laura Pausini, ó, Tratei il mare. Não posso, posso più restare ferma ad aspettare. Só mais um último detalhe sobre isso. É que existem algumas expressões que por força do hábito mantiveram esse ad ad exemplo. Esse é um exemplo ad exemplo. Por exemplo, a decepzione com exceção a decepciona né? a outra palavra começa com E, mas continua o AD na frente. Uh, dare ad intendere. Dare ad intendere. Dare ad intendere também é uma expressão que manteve esse AD. E para terminar, eu termino com mais uma frase aqui, sabe? Só, só mais um exemplo. Não pensare ad altro. Pensa a studiare. Não pensare ad altro. Não pense em outra coisa. Pensa a Pensa em estudar. É isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Ah! Antes ainda de terminar, essa mesma regra também serve no uso do E-conjunção. E, quando a palavra seguinte começa com E, se transforma em ED. Esse vídeo foi baseado no artigo do jornal Corriere della Sera, coluna Dizionari. E o artigo se conclui com a seguinte observação em italiano, que depois traduzirei para o português. Queste sono le norme generalmente stabilite dalle redazioni dei giornali e delle case editrici. Resta il fatto che se qualcuno la dia ufonica piacesse a tal punto da usarla anche tra vocali diverse, come in ad osservare ed anche, nessuno potrà impedirglielo accusandolo di violentare la lingua. Anzi, questa potrà tutt'al più essere considerata una ricercatezza. in portoghese? Essas normas são geralmente seguidas pelas redações de jornais e editoras. A verdade é que se uma pessoa gosta tanto do deofônico a ponto de usá-lo entre vogais diferentes, como em adosservar e Danke, ninguém poderá impedi-lo acusando-o de, viola de violar a língua. Pelo contrário, isso poderá no máximo ser considerado um toque de requinte. Beijo! Fiquem com Deus, até a próxima, não se esqueçam de deixar o seu gostei, de se inscrever no canal e de compartilhar também. Beijo, muito obrigada por terem assistido.